Olha lá, ó, ó. Ó, já ouvi o um barulho já. Oi, ó. estranhas! Sigo. Tudo bom? Quando começa assim, já sabemos sabe é como é. é né? <risos> e hoje eu é um vou querer diferente. Down for lane. Tapapom. Tapom. Tapom. Tapom. Si, si. É tudo baum, tudo baum. Tudo baum mesmo, né? Essa da Knight <risos> né? vai ser diferente. Muito diferente. Essa eu cuida eu até assim, saca? E o top 15 é para os filipinos. Gente, ineditamente. estão <risos> vendo que ó, a minha sobrancelha não tá feita ainda. Eu rastei, Ai, real, oficial, um teco. Hum. Vai ficar bem linda. <risos> Só Ai, pra ver se cresce. Foi, se cabelo foi. fosse bom, não nascia no cu, né. <risos> <risos> Daqui a pouco cresce, gente. E é isso, vamos começar? Vamos começar? Vamos começar agora! Quanta coisa, meu Deus do céu. Tá, eu vou ter uma evoluindo aqui, ó. Eu já tenho um óleo feito. Ainda <risos> não. Uma sobrancelha feita. Eu ainda não tenho meu óleo. Chega a nossa comida! Hã? Reforma eu tô um com fome agora. Com fome. Mas ainda tô… Ainda acabar o loja aqui, saca? Porque… Ai, que trabalho que tá fazendo hoje. Hoje a nossa estreia na rua, tem que estar tá linda. Tá bem lindona. Olha, gente! <risos> Olha elas indo, ó. Ai, que babado, Calma, eu tô, tô semi-montado. Tem que tá no Uber ainda. Sem vontade, a gente tá super <risos> pronta aqui, ó. Vai, vamos, gente. Vai, ó. Oi. Ó, que linda. Tá ó. Que Oi. Oi, <risos> Ai, como a é desgraça tá bonita. Muito desgraçada. Sim, olha os tocos né? Não tem bota pra bater, não vem. Olha <laughs> <laughs> <laughs> isso, like Desgraça, a hora tá passada. Que maquiagem maravilhosa. Vamos, aqui o chegou. the game was it but Papai, pode coisar ela. Camila Chimil. Olha aí, a Zacunha suma, de você. volta. Gente, eu tô na lista! Você tá, você tá, tá na, na lista? Se não <risos> tiver na lista, não vai entrar, não vai entrar que Eu que tô com é é mais tesão em brecar do que deixar entrar, fala, A entrar. tá terrível, ela não para de pegar as pessoas. Aí você não vai entrar na festa, bicho! É por isso que me contrataram, porque eu sou brava. Eu falo que não entra, não entra uma testemunha perigosa de nossas maldades, Lalinha, Elveira, <risos> mas os mortos não falam. Esse é meu valor. A gente tá bonita, vocês acharam a gente bonita? A gente tá... Gostaram dos looks? Oh, já tá, tipo, dando a hora de terminar, e a gente ainda tá intacto aqui, ó. <risos> Maquiagem impecável, belíssima. Ah, olha tá look, look, ah, os looks, olha os looks. Os looks, esse corpo inteiro. Ah, ah, ó. Ó. Olha ah, as botas. Olha ah, as zapatá. Ah, é. é ricas, bilionárias na porta. Gente, nossa inauguração na rua foi sucesso. Não podia que ser que melhor. Deu. Joga uma luzinha aí, Monaco. Joga uma luzinha. Para de contratar! É de é contratar, as pessoas! Uau, Uau a Nossa, dá. agora dá pra ver que a nossa maquiagem não tá tão boa, né? <risos> gente, olha não, tá olha o brilho, olha o brilho! Não, tá super! É ah. Gente, durou, né? Quer dizer que a gente já sabe maquiar, afinal. Estamos belíssimos ainda, tá? Ah. Cátia Brionada. Filma os nossos cinegrafistas aqui, ó. Vira, vira, vira, ó, ó, ó, gente. As Parabéns, a gente Parabéns, hein, Staff. Câmera. Parabéns. É. Acabou o pessoa aqui que vocês não conhecem, mas o que vai fazer, o que ela pode fazer para entrar? Olha, ela pode ter carisma, ela pode ter atitude, ela pode estar com uma roupinha básica igual a minha. Por exemplo, assim ó, se ela tiver com esse look, talvez ela entre. E o que que ela não vai entrar de jeito nenhum? Ela não vai entrar de jeito nenhum se ela não me amar. <risos> está acontecendo e conta e uma o que, que a tem a pessoa para poder entrar o que ela vai fazer como que é a pergunta? como que te convence para entrar bom tudo começa com um cheiro bom né porque a bicha tem problema com o nariz depois em um sorriso depois em um aperto de mão e salada mista entrou <risos> e para noite entrar gente, pra não entrar bolsominion ah. ah. Estranha, olha, agora são duas e meia da manhã, amanhã a gente filma Eu filmo, é, ela basicamente eu produzo, é, né? então a gente vai terminar o vídeo agora, porque mais tarde, ninguém sabe o que vai acontecer se minha boca vai estar tá aqui ou se tá... melhor terminar agora não. como todo vídeo se inscreve no canal, galera se inscreve é no canal aperta o like aí, dá um soquinho do like, porque a gente ama like entendeu? se é a primeira vez no canal, dá uma olhada nos outros vídeos muito bom um de vídeo ah, o editor vai colocar as redes pessoais aqui embaixo canal as ursas, as redes pessoais, o Otávio Maciel e o e a gente se vê no próximo domingo! Beijo, beijo, beijo!